Vamos começar com a divisão desse penteado De orelha a orelha Na parte de trás faremos um V Da lateral a nuca Toda essa parte de cima nós vamos prender um rabo de cavalo alto E... Você vai alinhar os fios só na raiz com o pente largo ou pente garfo. E vamos prender com o um elástico. Colocamos este cabelo lá para frente e vamos trabalhar as mechas soltas. Aqui na nuca e na nessa lateral aqui atrás da orelha. Vou colocar um pouco de óleo de silicone e trabalhar as mechas, começando pelo meio. Estou usando um pente garfo, mas só mais na parte da raiz. Baby, you Mantendo as ondulações Vou prender com o grampinho número 5 Bem perto do elástico Faço a mesma coisa nessas duas laterais atrás da orelha Você pode usar só os dedos também De novo, prendendo perto do elástico Todo o rabinho de cavalo, mais as sobras das mechas que nós puxamos Vamos prender lá na frente Colocamos um enchimento aqui atrás Um enchimento bola se você não tiver um enchimento é com cabelo orgânico ou sintético, você também pode colocar uma, um enchimento de rosquinha. Com o um enchimento firme, trazemos todo esse rabinho para trás, repartimos em duas partes e vamos cobrir as laterais e embaixo do enchimento Você ainda não fixa o, o, o cabelo aqui Você coloca só um grampinho de marcação de apoio e vamos verificar se está cobrindo todo o enchimento. Depois que você viu, cobriu todo o enchimento, aí sim, você vem com os grampinhos pequenos. Com o grampinho fechado, você vem fazendo a fixação. Na parte de trás, onde ficaram as pontinhas, você pode unir as duas. E prender no enchimento ou esconder por baixo dele. A parte da frente, nós vamos tirar uma mecha do alto da sobrancelha. E com essa mecha, nós vamos fazer um topete. Tirei a mecha, vou prender novamente essas laterais para não me atrapalhar. Vou tirar os dois dedos... Aqui dá para fazer umas três mechas. Uma, duas e três. Faço um leve alinhamento na raiz e vou desfiar. Jogando as pontas aqui para trás. A segunda parte, a mesma coisa. Faço o alinhamento na raiz e desfio só a raiz. Música Spray de fixação. Trago aqui para trás. Música Vou ajeitando esse topete com o pente garfo ou simplesmente com os dedos. E vou trazer aqui na base do meu coque. Já prendo com o, o grampinho número 5, ida e volta. Solto as pontinhas. Agora vamos trabalhar as laterais. Não se esqueça de sempre passando um pouquinho de silicone. Você pode deixar os fios de contorno ou não. Depende do que a sua cliente deseja. E aqui nós vamos repartir em duas. A primeira nós trazemos aqui para o alto. Ajeitando os cachinhos e aproveitando o movimento deles. A primeira parte nós trazemos na base do coque. E a segunda parte... Também para base do coque, só que um pouco mais abaixo. De novo, aproveitando o movimento dos cachinhos. Behind, oh, oh, oh. Do outro lado, a mesma coisa. Separamos os fios de contorno e vamos trazer em duas partes, fixando na base do coque. Agora nós vamos trabalhar todas essas pontinhas que sobraram e vamos usar para cobrir o restante do enchimento. <música> ação Nós vamos agora tirando colando esses fris que sempre fica por <música> assim nosso coque fica pronto, também podendo colocar uma coroa. Vou mostrar para vocês como fica com a coroa. A coroa vai logo após o topete, então neste vão entre o topete e o coque. Música